Saudações povo, eu sou o Mr. Boné E pessoal, o vídeo de hoje é uma coisa que eu nunca fiz antes Mas eu conheço algumas pessoas e alguns amigos que fizeram e que ficou muito divertido Hoje eu vou entrar no Omigo com o meu avatar do VRChat dar uma zoada lá dentro e ver a reação do pessoal. Antes de você falar pra mim que o vídeo tá muito curto, relaxa eu sei que tá e eu queria muito que desse pra eu deixar ele maior. Acontece que eu fui banido várias vezes do Omigo até que chegou uma hora que eu simplesmente não consegui entrar mais, nem com VPN. Então de mais ou menos uma hora e meia de gravação eu só consegui cinco minutinhos de vídeo editado. Então se vocês gostarem bastante, deixarem bastante like, que é muito importante, me ajuda pra caramba, por favor deixa o like. Eu prometo pra vocês que eu faço de tudo pra trocar uma ideia com esse pessoal que faz esse tipo de vídeo pra resolver esses banimentos e conseguir gravar mais vezes. Imagina só o tanto de merda que dá pra gente fazer, imagina o João Henrique no Amigo. Mas enfim, o aviso tá dado, eu espero que vocês gostem do vídeo e bora pro Omegle. Que aplicativo é esse? Aplicativo é muito legal. Aplicativo é onde, brother? Tá maluco? Não, você tá usando aplicativo. É muito você legal. tá usando aplicativo? Aí. Cadê sua cara? Sua cara não é essa tela branca. Não, eu botei papel pra ninguém ver minha cara. Nossa, mas só tem dedão nesse site? Arroz. Arroz? Eu ouvi, eu ouvi alguém falando arroz aí, hein? Ai, querido, chama o Zazão, chama o Zazão. Cala moleque. Aqui, é, aqui, aqui. Pra nós, pra nós, eu não ah, sei dançar, eu não que mexo que... minhas pernas, eu não mexo minhas pernas, minhas pernas são imóveis, não consigo dançar. Então quer dizer que tá rolando um almocinho aí, eu ouvi alguém falando de arroz aí no começo, da nossa cal, maravilhosa. Tá é rolando um mesmo, rango? Véio. Calma aí então. É um rango, mano. Calma aí que eu vou preparar aqui minha colherzinha então. Minha modesta colher pequenininha. Vai, passa o arrozão aí, passa o arrozão aí. Pô, mano. Não dar não, velho, só o seu Pode ser, manda. Oi? Oi. que é isso? Que isso que? Eu não tô entendendo. Tem alguma coisa na minha cara? Tem. O que Tem é isso é Ah, já sei, é a gelatina que tá aqui no fundo, que você tava olhando e você tava dando risada disso. Não, de mesmo. Por que, que eu sou engraçado? Não mostra o teu rosto, fica no desenho. Eu não sou um desenho, eu sou 3D. Tanto faz, a mesma coisa. A mesma bosta. Nossa, 10 uns 12. Oi? Oi. Confesso que eu me assustei um pouco com a sua respiração. É que eu tô gripado. Poxa vida, mano. Tá com Covid não, né, mano? Não, mano, tô passando mal, pô. Caraca. Olha é só? Um teto? Que Oi! Oi, tudo bom? Por que vocês estão é rindo bom. de mim? Conta mais não. Que é isso? Qual é. você chama? Eu me chamo Bonnie. E vocês? É o Zezão. É tipo que o Zezão. <risos> e como é que você faz isso? Eu não faço nada, na verdade. Esse sou eu, de verdade. Você mora sozinho? sozinho? É, eu... Eu e o meu miojo. Por que, que vocês estão virados pro teto? Que eu não entendi até agora. Eu vou mostrar pra vocês o meu teto também. Aí, ó. Pronto. <risos> Caraca. O cara tá pronto pro crime, velho. Você vai continuar misterioso assim? Você não vai dar um oi? Você não vai dar um tchauzinho? Você tá, tá, tipo, tá tipo foragido. É isso. E por que você que tá aqui, então? Procurando a próxima vítima. O que você fez? Assaltou um banco? Espancou uma idosa? Ahn... Uh... Hackeou o Facebook da sogra. Que diabo que você fez, meu filho? Por que você tá furagido desse jeito? Matou alguém? Tu matou alguém? Vai meter o pé aqui. Eu vou meter o pé, irmão. Vou meter o pé, tá louco? Fiquei com medo agora, velho. E olha é lá. Olha o casal. Deixa eu só eu tirar meu teclado de cima aqui. Sinto muito, sinto muito pelo inconveniente. Como é que vocês estão? <risos> tindo muito, tindo muito. Tá muito de boa, aí tu? Eu tô bem, mano. O que vocês estão fazendo aí nessa tardezinha preguiçosa? Sendo preguiçosas, não fazendo nada. Ah, da hora. Compreendo, compreendo. Ah, é. né? bracinho. Quero <risos> esse negócio é muito... Vai é uma gelatininha assim. aí? Isso não tá muito com Quero entender por é... que vocês estão rindo da minha cara. Essa boneca! Eu não sou uma boneca. É sim. Eu não sou uma boneca. Uma boneco... Eu sou um boneco. Eu não sou uma boneca. É sim, uma boneca. Tá animado, mano. Tipo. Isso animado, é um boneco. Mano. Eu sou uma pessoa. Por que ver? tu parece um anime? Por que, cara? Você vai julgar minha aparência assim, na moral não. mesmo? Desculpa. Ah, entendi. Então tá tranquilo. Qual é o Meu nome é Bonnie. E o de vocês? Ah, tá, dá Tem nome tá de cachorro. boneco também? Eu não sou boneco, porra! <risos> você tem nome de boneco. Você tem um boneco chamado, boneco. boneco chamado Bonnie? Você já claro. viu um boneco chamado Bonnie? Já. Tá bom, então. Olá. Opa, opa meu querido Calma opa. aí, eu tô com certa dificuldade Aqui Olha eu aqui Gente, que lídico, eu, eu, tá eu queria não? entender, eu queria entender por que vocês estão rindo. Estamos almoçando. Entendi. Ah, será que sobrou um ranguinho aí pra mim? Essa geladeira aí. Essa geladeira. Ah, Abra essa geladeira aí pra mim, ó. Essa geladeira aí, pô. Um, abre aí pra um, igreja. Um danoninho? Geladeira deve ter iogurte. <risos> Tem bis. Caraca, e sim. Passa um bisinho pra cá. Vou ó, até a gente pegar... tá apoiando o celular com uma Nutella, olha mim. Ô, <risos> louco! Vou até pegar a colherzinha aqui, ó. Colherzinha pequenininha. <risos> Eu não tenho Você já tem pote? Eu pote. tenho. Que pote? pote? Eu tenho. Eu tenho uns copinhos aqui. É o máximo que eu tenho aqui, eu acho. Mano, eu fui banido na moral que eu fui banido. O que, que eu fiz? Quais são os termos de segurança desse site? As pessoas se masturbam nele o tempo inteiro.